Para jogar, pessoal, após terem colocado todas as peças no tabuleiro, vocês podem iniciar a movimentação e a captura de peças. Percebam que não se pode colocar quatro peças consecutivas no tabuleiro, tá? Então, eu vou escolher um lugar que, movimentando estrategicamente, eu possa formar uma trinca. Da mesma forma com o adversário. Não posso formar uma trinca inicial, tá? E aí, inicia-se o jogo com uma das partes, movimentando a peça. Movimentei ela aqui, formei a trinca na vertical, tenho o direito de tirar uma peça do jogador adversário. Vou tirar uma que, estrategicamente, ele possa formar uma trinca. Agora é a vez do laranja. A laranja movimentou, formou uma na horizontal. Pode tirar uma peça... Do azul, é a vez do azul jogar, formei outra trinca. Posso tirar mais uma peça do azul. Azul movimentou, formou a trinca na vertical. Tiro uma peça do laranja. A vez do laranja, agora formei a trinca. Tem direito de tirar uma peça. Formou-se uma trinca da mesma forma. Posso tirar uma peça do adversário. Formou-se outra trinca. Laranja formou uma trinca, pode tirar uma peça do azul. O jogo acaba, pessoal, quando não houver mais possibilidade de captura, ou seja, que o adversário não consiga mais formar nenhuma trinca, ou que você consiga pegar todas as peças do adversário.